Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma Bricola. Nesta vamos falar das vantagens de utilizarmos estas ferramentas, a bateria. Para isso, vou contar com a ajuda da nossa colega da loja de Sintra. Olá, boa tarde, meu nome é Madalena Costa e sou colaboradora da secção de Jardim, aqui como a Ana disse, do La Clamerland de Sintra. Estas ferramentas são cada vez mais uh, usadas, é uma tendência. E nós também vamos falar um bocadinho e explicar-vos, uh, neste caso, as dificuldades, que é como é fácil utilizar, os benefícios delas e tudo isso. Exatamente, Ana. E são uma tendência muito por todo o conceito que nela está abrangido, que é esta bateria all-in-one. E o que é que isto quer dizer? Basicamente é uma bateria que pode ser utilizada tanto nestas máquinas de jardim, Comem mais ferramentas, como por exemplo com as parafusadoras. Exatamente. Exatamente. E são baterias e máquinas a bateria que têm muitas uh, vantagens. Se calhar aquela que nos surge logo é o facto de não usarem fios e de ser um trabalho assim muito Sim, mais isso cómodo. É ótimo. Isso facilita-nos bastante, até porque às vezes não temos uma tomada junto de nós Exatamente. e não andarmos com extensões. Portanto, tudo Sim. aí vai facilitar. Exatamente, ou seja, evita pressões de corda, evita exatamente. termos de comprar imensas extensões, que é como tu estás a dizer, no jardim às vezes nós não temos uma ficha muito próxima. Por perto, exatamente. E estas aqui facilitam e é muito mais cómodo, exatamente porque não têm essas questões todas. A juntar ao facto de também, numa altura em que o meio ambiente é cada vez mais uma preocupação hoje em dia, exatamente. estas máquinas são todas eco-friendly. Amigas seja, do ambiente. Exatamente, ou seja, são uh, máquinas que não deitam qualquer tipo de emissão para o meio ambiente, além de que têm um ruído muito menor. Ou seja, aquelas coisas de termos a usar uma máquina que faz aquele muito Aquele barulho, barulho que às vezes exatamente. nos pesa quase ao Sim. fim do trabalho, de exatamente. estarmos a levar com aquele barulho. as tantas estamos ali até ficar ali a incomodar-se ao barulho, estas têm muito menos ruído, o que é muito melhor. Depois, são mais leves, ou seja, tem aqui um equilíbrio perfeito que é o facto de elas serem mais leves porque não há oscilação de força, ou seja, por exemplo, em máquinas a combustível, em que temos a máquina com o combustível todo, ela pesa tem, um tem o determinado seu peso. peso exatamente e depois à medida que vamos trabalhando o combustível vai se gastando e a máquina e ela vai, vai ficando, ficando mais, mais leve, leve. aqui e... isso não acontece não porque a bateria no fim tem, tem sempre o mesmo peso nunca exatamente. vai nunca vai oscilando portanto são mais leves são sim também mais rentáveis por isso mesmo têm sistemas combinados e o que é que isto quer dizer como eu disse uma máquina dá para mais que uma um, uma bateria, aliás, uma bateria, dá para exatamente. mais que uma máquina, ou seja, é transversal não só a máquinas de jardim. Neste caso, aquilo Bom. que tu nos estás a querer dizer é que, ok, através de uma bateria que nós temos, conseguimos usar para outras máquinas, é exatamente. isso? Exatamente, ou seja, são máquinas que têm sistemas combinados, portanto, pode comprar uma bateria e ter a utilidade de várias máquinas. E depois também consegue poupar dinheiro no, no futuro. É engraçado tu falares disso, Madalena, porque eu gostava de perceber um bocadinho essa parte de poupar no futuro, ou seja, elas são mais baratas, são mais caras, o que, é que, o que é que nos vai ajudar a poupar? Ok, embora as máquinas a bateria realmente sejam mais caras, mas é um investimento único. Ou seja, em termos de investimento, a única coisa que a pessoa realmente precisa e o cliente precisa de comprar é a máquina, a bateria e o carregador. E depois, em termos de manutenção, é muito menor porque é só literalmente este investimento. Enquanto que, por exemplo, uma máquina a combustível tem de se comprar a máquina e depois, para se os sempre, exatamente, exatamente, dos consumíveis e aí vai exatamente. exigir também uma, uma manutenção diferente. Exato, porque o combustível vai-se gastando e vai ter que sempre comprar combustível para depois a máquina trabalhar. Aqui a única coisa que precisa mesmo de adquirir é a máquina, é a bateria, é o carregador. E Ou seja, um investimento pintar. maior na altura, mas depois futuramente... Exatamente, a termos de, de longo prazo, estamos a, a falar aqui em termos de longo prazo, em termos de manutenção, nas máquinas a bateria é muito menor, em comparação, por exemplo, com as máquinas a combustível, que requer uma muito maior manutenção e um investimento depois a longo prazo também. Também se de qualquer das formas, se também os nossos clientes também que nos estão a acompanhar, se tiverem alguma questão, alguma dúvida também podem nos colocar e nós vamos vendo Exatamente. ao longo deste correr na nossa Bricola, até para também vos conseguir ajudar um, a esclarecer. Sim. De qualquer das formas, diz-me uma coisa, Madalena, Eu gostava de saber que acerca da, da marca da casa, uhum. nós estamos a fazer alguma aposta uh, sobre, Sim. sobre isso? Sim, e isso é um dos grandes pontos que é a marca da casa está realmente e vivamente a apostar então em máquinas a bateria, não só esta gama, mas como por exemplo tesouros de poda para a vinha as varredoras, portanto, tanto ferramentas que não só de jardim, mas também ferramentas normais, como eu disse, a parafusadores. Exatamente, portanto, que também já funciona com esse sistema. Exatamente, portanto, o que a marca da casa está a fazer é realmente apostar neste tipo de máquinas porque também consegue perceber os seus benefícios, que foi tudo o que nós falámos até aqui. vai e... vai um bocadinho ao, ao encontro também de, do cliente e das necessidades deles. Sim, dele. exatamente. E uma vez sim. que não requerem uma manutenção tão grande, então por que não apostar? E é isso realmente que estamos a fazer, é apostar aqui a marca da casa, cada vez neste mais tipo de neste de tipo de, de máquinas. Sim, até porque não há qualquer tipo de razão para não apostar, porque os benefícios são muitos, portanto, sim, então exatamente, é uma mais-valia para todos. Claro que sim, claro que sim. Pode-nos, então, falar um bocadinho de, de algumas curiosidades das máquinas das ou máquinas, assim? Sim. Exatamente. Portanto, a primeira máquina que temos aqui, então, é este corta-relvas. Corta corta um corta-relvas que a primeira a característica dele que, então, surge assim à vista é esta roda aqui. E, a, a, e a mesmo roda. questionar sobre isso, ou seja, normalmente nós estamos sim. habituados a ver um corta-relvas que tem, uh, neste caso, as rodas paralelas, Exatamente. ou seja, não tem esse pormenor da roda. Sim, ro os, normalmente os corta-relvas mais banais, mais vulgares, têm então as duas rodas laterais Exatamente. que depois fazem o corte. Este desta roda permite-lhes chegar aos cantos que os outros, como fazem assim uma linha reta, não conseguem, não conseguem chegar tão facilmente. Exatamente, normalmente a ideia que até nós temos do corta-relvas é que aquele corte vai, ele cortando, vai cortando a linha a li... e depois exatamente. Assim vira. Exatamente. Este, como tem esta roda, permite-lhe alcançar assim... Vai-nos facilitando esse, exatamente, esse trabalho. Exatamente, vai facilitando esse trabalho. Depois, o que dizer mais, aqui ele tem um saco com 35 litros, portanto é um saco assim, e ele e razoável e ainda chega a 400 metros quadrados em termos de já é uma de boa corte, assim para dar aqui também alguns números para os nossos clientes perceberem que ele é um quarto de assim razoável dá mais ou menos estimado uma hora de de, uso. de trabalho exatamente okay. vai sempre depender um bocadinho Convém de... neste caso por exemplo ela trabalhar uma hora e nós pararmos então com a exatamente. máquina e depois retomarmos também, novamente o trabalho. Exatamente, para a máquina também não entrar em esforço, porque exatamente, sim. é a bateria realmente dura então uma hora, mas é, é sempre aconselhável ir fazendo essa pausa. Depois aqui é então a entrada da bateria, todos eles têm uma entrada de bateria super fácil, nós também vamos demonstrar um bocadinho mais, mais à frente, mas realmente este corta-relvas tem aqui umas, muitas vantagens, desde logo o facto de, por exemplo, pegando um bocadinho nos benefícios que nós estávamos a falar, um corta-relvas que Exatamente. não seja muito ruidoso, ajuda, porque não tem aquele barulho assim tão conhecido e tão vulgar dos nossos corta-relvas. E depois também o facto de não ter fios, acho que num corta-relvas aqui sim, eu acho que é facilita, essencial. Sim, eu acho que aí facilita bastante, até mesmo porque facilita-nos o trabalho, não temos que andar com, com os fios, nem nada Exatamente, disso. Exatamente, ou seja, numa superfície de corte, mesmo que seja grande a área que nós vamos uh, cortar, o facto de ele não ter fios é uma, um, é uma uma mais valia mais bom, é uma sim. mais valia porque assim não tem que, que se preocupar portanto neste caso pegando um bocadinho que nós estávamos a falar do investimento único neste caso aqui o que o cliente precisava de adquirir era o corta-relvas e então a bateria a de 40 volts e o respectivo o carregador. carregador exatamente e a partir daí depois é desfrutar neste caso estás nos a falar destas certo? desta bateria de 40 volts e o respectivo então carregador do carregador que é este sim. aqui maior e que depois, com estes com três componentes, tem um corta-relvas e pode usufruir à vontade que, que ele vai durar, com a particularidade, obviamente, da... da daquela da tal roda, roda que ajuda no, nos cantos. Exatamente. Como segunda aqui opção e nada fazia mais sentido do que trazer uma aparadora, a aparadora que por si só é um complemento aqui ao corta-relvas. Corta exatamente. E é um complemento o que, é que ele, porque... o que é que ele nos vai ajudar? Exatamente, é isso que eu ia explicar. Porquê? Porquê é que ela é um complemento? Porque o corta-relvas, mesmo tendo então a roda que permite chegar aos cantos... Aos outros cantos? Às vezes há sempre ali alguns cantos que não ficam tão perfeitamente... Aparados. E como o próprio nome indica, a aparadora vai aparar, esses vai ali afinar Ou seja, vai problemas. chegar onde é que ela não consegue na totalidade. Exatamente. Como é que ela funciona? Através de uma bobina de fio, que é esta bobina aqui está aqui demonstrada, esta bobina, através da rotação do fio, o que é que ela vai fazer? O fio de nylon vai rodar e vai cortando, e então, vai aparar cortar... exatamente os cantos. Aqui, um fio de nylon de 1.6 mm. Isso é, é importante, é muito... não é? É, é muito importante, importante nós termos em atenção aquilo que colocamos e aquilo que a máquina nos pede. E exatamente, certo? é fundamental aqui respeitar estes 1.6 mm de fio. Porquê? Porque se o cliente adquirir um fio um bocadinho mais grosso, o que é que vai acontecer? A máquina vai entrar em esforço e não vai e já conseguir já não vai fazer trabalhar. o trabalho dela. E exatamente, eu... portanto, mais uma vez, aqui, a hora, aqui o tempo estimado é uma hora, vai sempre... isso vai sempre do do um de um bocadinho, não é? Às vezes do trabalho e Exatamente. Do cliente vai, sempre vai fazer. Dependendo, e... Isso, vai sempre dependendo do, do tipo de trabalho que, no fundo, ela, ela tem. De resto, é basicamente tudo o que eu lhe posso dizer aqui desta, desta aparadora, faz o trabalho através da rotação do fio e a seguir a para os cantos que o porta relva neste caso, não vai a parar. Aqui já temos uma bateria de 20V, portanto já é mais pequena. Já neste caso estamos a falar desta, Exatamente, certo? Exatamente, com o carregador então também mais pequeno este Que este é o que corresponde. Exatamente, que é o que corresponde. Portanto, é. neste caso, ter atenção sempre aos volts da, da bateria para eu também conseguir corresponder, no fundo, às necessidades da da máquina, mas, mais uma vez, super prática de usar, super sem, sem fios, sem qualquer tipo de problemas de pressões de, de A ajudar de o meio ambiente, Exatamente, som, está sempre isso. a ajudar aqui, a contribuir para o meio ambiente. Portanto, ela é super também fácil de, de manusear e não há problema nenhum, até pelo facto de os fios aqui ajudam um bocadinho, porque normalmente os cantos são mesmo, como o próprio nome indica, um canto e tem que ser um bocadinho mais longe. O facto de ela ser a bateria não tem esse problema, porque pode caminhar à vontade que ela não vai ter mesmo, mesmo esse percalço, que às vezes pode ser um bocadinho ali o Exatamente. fator que inibe um bocadinho o cliente. Mas, mas pronto, então estes dois aqui são mais ou menos o corta-relvas e o aparador. É um complemento, um Exatamente, do outro. são dois em um. Portanto, leva o corta-relvas que por si só já tem a particularidade que eu falei, mas a aparadora para salvaguardar qualquer tipo de canto que o corta-relvas não possa Não então, consiga e aquele vai estar sempre exatamente, a complementar. Não esquece que até podemos ver pela dimensão dele, porque Sim. ele é muito grande, mesmo tendo aqui a roda, acaba por ser um objeto grande canto que não alcan alcança tanto. Uh, os cantos, como esta é mais guia, a operadora é mais guia, acaba por chegar, por chegar lá. Como aqui, como terceiro exemplo, temos então uma roçadora, já aparece aqui uma máquina... Ela está, <risos> Só, está, si, está, está um dobrada, dobrada e não se recebe... Exatamente, está dobrada Mas ela tem, ela tem um braço extensível, certo? Exatamente, ela também está dobrada porque tem a função telescópica, ela atinge até 175 centímetros de altura, portanto é uma, okay. uma, uma máquina o que... O se, se calhar até atinge. já nos vai facilitar, mesmo até ao trabalhar, como ela tem um braço extensível, vai-nos permitir que mantenhamos a postura Exatamente. correta Sim. e não estejamos dobrados Sim. A, a trabalhar. Até porque o uso dela é mesmo para uma vegetação assim mais densa, mais densa. ou seja, é uma vegetação que acaba sempre por estar no chão, mas ela acaba por também estender E então, Tem é esta pega que também é fácil para depois agarrarmos e ela então fazer E conduzirmos o a, a, seu a, própria, a própria Exatamente. máquina. Exatamente, desde logo que ela também trabalha aqui como uma bobinha de fio, que neste caso é esta. Mas aqui temos uma vegetação mais densa, ou seja, o fio... E aí já tem, já tem esta alteração do fio, certo? E exatamente, o fio aqui já vai ser de 2 milímetros, ou seja, já exige é... mais, Sim. o fio já tem que, já tem que exatamente, ser... Exatamente, já é uma vegetação mais densa, portanto o fio por si só... Já tem que ser um bocadinho. Sim, já tem mais que ser mais, uh, forte, mais forte para, para poder Sim. aguentar e fazer esse trabalho. Exatamente, mas mais uma vez, como eu expliquei aqui na aparadora, tem que ser o mesmo fio de 2mm neste caso. Ou seja, porque... respeitando sempre aquilo que a, que a máquina pede. Porque acaba por acontecer o mesmo, que é, se o fio for um bocadinho mais grosso, o que é que acontece? Acaba por, por quebrar. Vai danificar, exatamente. Sim, esta ainda tem ainda a particularidade de que não usando o fio. Porque é assim, ela é para vegetação densa, mas temos vegetações muito, muito densas, como por exemplo as silvas. Aí a silva já é uma vegetação que o fio, mesmo a fazer Se a calhar já não consegue... não consegue alcançar então essa vegetação. E nesse... para essa situação temos, temos solução? Claro que sim, nesse caso temos então o disco. O disco funciona exatamente da mesma forma, portanto ele vai rodando, Faz a rotação e vai cortando. vai cortando. Exatamente, é a rapidez então depois da rotação. Ou do seja, piso. acaba por fazer a função da, daquele do fio, mas neste caso estamos a falar de algo e mais. Mais rígido, mais Estamos a falar de algo, até eu arriscaria a dizer mais agressivo, até para o próprio corte da vegetação assim mais densa, como é, por exemplo, as, as silvas. Mas, de resto, é super fácil a mesma de utilizar. Neste caso, já falamos então da bateria de 40V, esta bateria que se coloca aqui nesta extremidade, mas que também tem um, uma, uma aplicação super fácil, um retirar super fácil também. Portanto, Todas elas caso, funcionam mesmo até ao deslizar, ou seja, elas são fáceis exatamente. de aplicar. E todas a... elas, como nós vamos mostrar aqui a bocado, também todas elas têm uma pequena patilha que permite depois... Retirar, serem retiradas. Exatamente, a retirada da bateria. Portanto, aqui é mesmo salvaguardar este promenor de ter que corresponder às baterias de 20V, com as máquinas que são, para a bateria de 20V, e o mesmo acontece com as de 40 Tem de ser mesmo respeitado estes volts porque as baterias são diferentes, as potências até são elas, diferentes. Sim, até porque elas não iriam encaixar Exatamente, na, na, até na, na elas própria têm, máquina. Sim, porque elas têm dimensões diferentes. Logo aí não, não vão, mas esta é mesmo para vegetação assim, uma vegetação mais densa, mas outra vez é super fácil de usar, a função telescópica ajuda para não termos que nos estar então a dobrar, a dobrar. e depois é uma máquina que uh, também tem todos os benefícios como as outras vão tendo, dos fios, de não, ter, de não ser tanto ruidoso, de ajudar o, o ambiente, portanto pode cuidar do jardim, mas cuidando do jardim sem prejudicar o ambiente, o que, é, o que é ótimo. Depois temos então aqui esta eletrocerra. Esta eletrocerra que é importante aqui trazer hoje. Porquê? Porque esta eletrocerra serve para cortar pedaços de lenha em bocados assim mais pequenos ou médios mesmo. Ou seja, é um trabalho que só por si já exige alguma, alguma força. E aqui acho que é de realçar o benefício da máquina à bateria de não oscilar com o peso. Se fosse numa máquina a combustível, tínhamos de estar preocupado com a força de braços, que só o, o próprio propósito da máquina de jantar já, era... já era grande. E aqui, sendo a bateria, não tem uh, esses problemas. Depois ela tem assim um 45 cm de comprimento de, de espada, portanto é muito, é muito. já é uma espada razoável. Ou depois é colocado até mesmo os próprios. E exatamente, os próprios, dentados, os próprios. os chamados tanto eles, que são os, os dentes, digamos assim, da, da máquina que, são, que se metem aqui, colocam aqui à volta, são 52. Neste caso, e uma também satisfazer aqui uma, uma questão muito recorrente que é, apesar dela ser a bateria, existe também o uso de óleo porque recebe-se sempre óleo para a própria, a própria corrente, corrente Exatamente. para fazer só aquela parte da, da lubrificação Exatamente, para ela lubrificação. também não ficar Exatamente. Madalena, não perdendo o raciocínio, não perdendo mas, o raciocínio, mas só não só para só para dizer também a quem nos está a ver que mesmo, ok, nós estamos a falar um pouco de todas, a, de todas as máquinas e estamos a falar como é que elas funcionam, claro, que é, que os benefícios de delas que nos trazem, certo mas mesmo ah. se o cliente tiver alguma dúvida para nos ir questionando, para nos ir colocando sim, e nós claro, vamos ajudando. Vamos vamos Exatamente. Exatamente, mas dizer-te que, então, em relação à questão do, do óleo, em termos de, é super fácil e intuitivo, porque ela tem a indicação, então, de que, qual é a indicação do óleo, do nível de óleo que ela... Uhum que ela então tem e a bomba também é automática, portanto é super prática de, de usar, é super prática de manusear, tem sempre, é só mesmo levantar e fazer então o trabalho e ela é leve como qualquer máquina a bateria é sempre o que ajuda, mais leve agora até nós temos muitas clientes neste caso mulheres, que já fazem muitos trabalhos e isso também nos facilita a e nós por ser tudo, mais até, leve até te convida experimentares para para não, pode, sim, nela pode, e sim. veres que ela sim realmente ela realmente ela é muito leve é e muito a bateria fácil. também depois não há de também não há exatamente. de colocar ainda mais mas ela realmente é muito leve de trabalhar e é fácil até para concluir o trabalho, às vezes que demora bastante tempo. Exatamente, e ela, neste caso, a bateria coloca-se nesta extremidade aqui, neste caso é a bateria de 40 volts. Ora, ou seja, ou estamos se... a falar desta bateria, certo? Exatamente, que ok. até podemos já agora demonstrar, é só colocar a bateria aí, fazendo um ok. pouco de pressão, e exatamente, quando soube o clique, a bateria está então Colocada, colocada e depois é só fazer o trabalho. Para retirar, como eu disse, em todas as máquinas tem sempre esta patilha aqui de cor vermelha, portanto é só carregar e ela sai novamente assim e ficamos com a bateria outra vez na mão. Portanto é super fácil, super prática e é, e... Não, e é bastante leve a máquina, mesmo até mesmo nós aqui assegurarmos nela ela é bastante leve, o que facilita Sim, o trabalho. Sim, exatamente, porque às vezes até o peso da, da máquina, como eu estava a explicar, o peso da máquina pode ser ali um entrave, porque pões se num papel de, de cliente, Pode-se pensar, ah, eu já tenho um trabalho que só por si já exige já, alguma já força. É, exatamente. Exatamente. Se eu tiver uma máquina ainda que mais ainda com contribui... a máquina e tudo mais. Exatamente. Já Há um torna... trabalho que já fica ali um bocadinho a fugir. Exatamente. Então, com estas máquinas, são leves, são, são sempre rentáveis, portanto é sempre positivo um, levar. Depois temos aqui então este superador, que como o próprio nome indica, serve então para superar as folhas, é uma ótima altura que nos vai do ajudar. ano. Exatamente, é exatamente, era o que eu dizer, é uma acho uma que nos ótima vai altura ajudar, do ajudar ano. imenso agora. É uma ótima altura do ano para adquirir um superador, porque estamos a chegar realmente ao outono, as folhas vão começar a cair e vamos ter que então adquirir os superadores e como é óbvio a marca da casa não deixa de apostar então nos superadores também a bateria este que tem este é super também levezinho de, de pegar ele tem assim a velocidade um, ajustável ou seja ele ou tem seja, aqui... conseguimos regular essa velocidade e, exatamente através aqui deste botão ele tem aqui a, a, um, uma velocidade um bocadinho mais mais lenta, e depois a máxima que ele atinge é 173 km por hora. Portanto, já é um bastante. Que já tem uma bastante velocidade. É bastante. Exatamente. Aí, nesse caso, onde é que nós colocamos depois a, a bateria? Magdalena? Exatamente. Consegues-nos mostrar? A bateria é colocada então aqui, onde okay, diz up20. Neste caso é a bateria de 20 volts. Se quiseres, convido também a colocar e, claro e mostrar também. O quão fácil e prático. Ou seja, é. ela funciona também como as outras, ou seja, a deslizar. Exatamente, é, é com a função de deslizar. Deixa-me só. É por tu estás a segurar, desculpa, não, eu não estava a ver. E pronto, e ele aqui está a funcionar, portanto. É um super fácil de pôr, é só deslizar e ele depois quando começa a trabalhar e tivemos aqui a demonstração do barulho, claro que tem o ruído, como sim, qualquer como é máquina óbvio, é uma máquina ter. Claro Exatamente. Claro, que sim, claro que sim. Só que não é um ruído insurcedor, não é um ruído que nós depois fiquemos Nós estamos um bocadinho... habituados, às vezes até mesmo na, na, na estrada, quando passamos, Exatamente. quando estão a trabalhar é um barulho muito, muito forte. Exato, e agora convido também outra vez a tirar a bateria para mostrar então que com a patilhazinha é super fácil de, de tirar. E sim, era isso mesmo que eu ia dizer. Os superadores agora vão começar a ser mais comuns. usa uso até na rua quando passamos e ouvimos sempre o barulho do superador. Exatamente, com o, o ator este... nas folhas a cair, acaba por ser uma mais-valia para limparmos os nossos jardins. Sim, exatamente. E é, é super prático, mais uma vez, porquê? Porque não tem a questão do, dos fios, tem a questão do ruído que não é uma coisa muito, muito grande, tem a questão de ser também amigo do, do ambiente, portanto, nada mais prático é do que adquirir um, um superador que, mais uma vez, dizer que é de 20 volts. Uma das características, Ana, que vou tentar -te aqui uh, satisfazer -te a tua Sim. curiosidade também, <risos> todas estas, estas máquinas têm a indicação de, de qual é a bateria através deste UP40, como por exemplo, vamos pegar aqui outra vez no, superador, que tem aqui esta indicação essa. do ap 20 Ou seja, que neste caso vai funcionar de igual com a bateria. Exatamente. exatamente. E se for até mais fácil e intuitivo para os nossos clientes, mostrar que a bateria ap 20 tem aqui a cor do Tem sempre a laranja. indicar, exatamente, exatamente. neste caso este será o laranja, exatamente. e no do 40 será este azul. Exatamente, que aqui a moto serra a eletroserra também aqui do tem. Lado. Tem aqui este 40 portanto, mesmo adquirindo estes produtos e não tendo a certeza de qual a bateria que usa, todos eles têm a indicação de qual é que é a bateria. Certo. E como elas também estão identificadas com estas duas cores, também ajuda... Se torna mais fácil é, até para o cliente. Ou seja, torna-se mais intuitivo também a compra. Se calhar mostramos mesmo as baterias e os, os carregadores. A bateria, mais uma vez, a 40 sendo aqui esta que tem a azul e o respectivo carregador, portanto, como tu percebes, é, é muito é muito Até maior. pelo tamanho se percebe claramente exatamente. qual é que é Ou o Ou seja, adequado. só pela, pela lógica conseguimos perceber que esta bateria de 40V é indicada para máquinas que exigem um pressa também maior. E também vou-te convidar mais uma vez a experimentares a colocar claro aqui no carregador, porque funciona exatamente da mesma forma com o deslize sim. de sim. até fazer Oi? o clique. E depois fazer. Mas dá, Madalena, desculpa. Fazendo aqui, acho o que clique, não já bem. está. E depois é só deslizar até ao fundo. Portanto, ela tem sempre estas indicações, como qualquer bateria, é só colocar uh, assim com o AP40 virado então para, para nós. cima. O mesmo acontece então com a bateria AP20. Neste caso, vai funcionar da mesma, da mesma e, forma. Exatamente, que neste caso o carregador há de ser o, o laranja o que diz também up 20 se quiseres aqui só pegar para mostrar lá para casa que ele nesta frente aqui também tem a indicação do up 20 e mais uma vez é só colocar e ele vai encaixar assim e depois para retirar outra vez a patilha, Na patilha vermelha ele levanta muito importante também referir que não dá aqui para fazer a, a troca entre carregadores e baterias. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que a bateria de 20V apenas vai corresponder ao carregador de 20V. O mesmo acontece, e o mesmo acontece o para carregador a outra de 40. De 40 exatamente. Compra a, a bateria de 40, tem mesmo de comprar o carregador. Não dá aqui para fazer a troca. Ou seja, mais uma vez, respeitar sempre aqui o que as máquinas, a própria as próprias máquinas, nos, nos vão dizendo porque elas também têm as indicações todas, portanto, são super intuitivas de, de usar. E aqui está a nossa também demonstração, acho que super Não sei se nos queres falar, Madalena, de mais algum promenor rapidamente que consigas sim. Uh, querer mesmo eu salientar. Acho, sim, eu acho que realço mesmo é isto. É, queria realçar mesmo o facto de que a bateria de 20V corresponde ao, ao carregador de 20V e o mesmo acontece com a 40 e mais uma vez voltar à aparadora e à roçadora, e voltar a salientar, a respeito respeitar, respeitar sempre as regras e aquilo que, a, que as máquinas nos pedem. E exatamente, esta sendo 1.6mm, um fio mais pequenino, mas tem de ser sempre mesmo este fio, porque senão ela vai entrar em esforço. O mesmo acontece com a roçadora, um fio um bocadinho maior, mas não maior que 2mm, porque ela vai entrar em, também em esforço. E o facto da roçadora também ter a, a, aqui a vantagem de usar o disco e que vai conseguir com certeza acabar com a vegetação densa do jardim exatamente olha Madalena quero te agradecer muito obrigada por eu. por ter estado aqui presente e também por teres ajudar aqui a desmistificar aqui um bocadinho estas coisas das baterias e dos Parece trabalhos um de é complicado, mas sim fácil quero te muito agradecer difícil. muito e agradecer também a quem ficou connosco e a quem teve a acompanhar-nos obrigada eu por e convidar neste caso o resto das pessoas a continuar a assistir a estes dias que nós vamos ter de das workshops e muito mais Portanto, continuem desse lado uh, e obrigado mais uma vez. Obrigada eu, por isso foi todo meu. <risos>